Bora, guys! 2, 1, 0! Bora! Bora! Bora! Nada aqui, nada na funda, através do cimento. Vou picar, piquei, nada. Vai agora, guys! Quando a gente puder aqui, aviso. Entra na funda. Vem cá! Tô indo no Alckmin, tudo bem viu? Toma HS já Tô abrindo na B e Pode ir, Bertin, tem um embaixo aqui do, do da madeira, do HS Pode dar Vem aqui, ó Escanteio, escanteio Se você tem morto, eu tá, pego escanteio, vai deixar Escanteio, dois, dois escanteio Mais um escanteio, tá, mais um, mais tá, um Morreu tá. Ah Nossa, Boa Perfeito, guys Mocas de plinx aí, Latim Mocas de plinx Ok Bateu uh fundo -huh. Paris bateu fundo. Levar mapa. Traz o Yuri, um. Traz do Yuri. Caiu um Traz o Yuri, um, guys. Então uhum. vou pagar uma rampa aqui pra... Eu acho que caiu um B. Que fundo. Pegou o fundo, Gus. Tá acho que ele tá descendo, Dudu. Vem comigo na mira. Vou pegar a rampa Peguei. Um de meu? Tô valvo. Nada, rapaz. Agora ah, uh. ah, é é é ah, eu tô fundo. Vai no rampa vocês dois aí. Ah, Dudu largou o meio, tá, guys? O palado morreu. Vou pelo fundo. Faz o segundo, morreu. Faz o ataque aqui no Taz, tá, Taz, Taz. Boa, boa. Tá, Vamos pegar a rampa, parar um pouquinho e fazer uma coisa ali. E a primeira, segunda. E a segunda. Se bait, se bait, se bem de novo. Rotovei. Que a boca. Com medo se pá, viu guys. Vamos sair do perigo? Vamos sair do perigo? Pronto. Vai, vai, vai, tá morto. guys. Tá, tá, tá, tá zoado, guys. Ele tá meado fundo também, tá meado Pode fazer, pode fazer a J.P., guys. Tô pronto. Vai, vou, bagar vai, vou bagar fundo agora. Okay. Fundo. Tá, tá, tá. taço. Morreu o Taço. Tô na casa. MF. Ok. <tassos foulas> vocês já posso ficar aqui, eu tô com 10 de vida, vai vocês caçar aí. Tô indo. Achei, porra. MF, MF, MF. Ah, eu tô indo caçar agora então. Nossa, é boa. Não precisa bagar so, não. E três pandos. Ó o buraco já. É meu. Oh. Peguei um A. Ah. Vou voltar já. Mais um A. Tá lá atrás, não. Sim. Voltei já, Lato. Voltei também. Calma, vou fazer. Vou me dar uma rampa. Eu tenho uma bug pra atrás. Cara... Um cara pegou a C4 é bom, e veio o rampa. Okay, Eu tenho a um bug pra rampa. Tchau. So. A que é um a fundo, tá, ou... Eu vou esbocar, vou esbocar. Fundo na boca. Tem um flash Tem aí, isso aqui. Tá, só peguei. Bang aí. Ah, baixa. Querendo virar, guys. Um pa. rampa, um rampa, rampa. Aqui é lá, né? Smokes. Travei a smoke deles. Meio dia. Mano, sei lá, eu tô vendo. Tô do meio da bomba aqui. Um Esquerda. Todo. Pode estar fundo, nessa smoke. tá da smoke, tá da smoke, tá da smoke. Nice. Fiquei sem cara. bala, bicho. Eu Paris aqui, ó. Tá bom. Quebrou muitos vidros. Cuidado <risos> com Tem Meio, tá? dou... Não vi nada é. lá. Tá sozinho, tá? Não, mami, Tô com você, Dudu. É meu, é Eu que tô com Eu vou pra B já, Troquei a boca pra vocês aí, guys. Tem flash? É, não, não. É, Tamo logo. Gravado aí, Léo. Boa, boa, boa. Nice. Nem precisa de flash. Tá tem tremeu, eu ganho um em mim. Tá, lá, tá, lá, tá. Eu desbloqueei o Bajisch, tá? Pego tá? mais nessa reta. Tá bom, tô ganhando um pezinho pra mim com a vida. Vamos lotar vá à direita ali, depois dá smoke. Vá à direita. Tô picando com você. Apagou a direita. Muito atrasada, apagou aí, velho. Não sei não, viu, Lato. Oi? Não sei não, viu, apagou muito atrasada, velho. Você renova assim que você vê eles spotando aqui, tá? Ó, abrindo. Tem rampa, guys. Dois. Perto, dois abrindo. três, três abrindo. Três abrindo na mira, comendo. Abriu não, rapaz. Comendo, comendo, comendo. Dois, dois, dois. Tá. Dá um flash, galera. Fica do lado. Fica do lado. Fica do lado. Fica do lado. Fica do lado. Fica do lado. Fica Pega a tô... Cai, Pera, caí, cai, cai. Cimento morto. Cimento morto. Tá, tá caindo o plant tá já, já. Tá Boa. Na esquerda, na esquerda. Bem na esquerdinha, Cuidado tá. da esquerda, marotado. Vou atacar um pouco tempo, mas... <risos> cego. Cego. Segundo! Segundo pra direita! Bora, Segundo vem! Bora, Bora, o morreu. Ah, ah, Cemento. Cemento. Ah, nice! Nice. Ah. nice! Let's go! Outro outro, casa, casa, casa! Vai pra casa! Um, um, um, morreu, Casa, casa, Dudu! Melhor do seu direito, Dudu! Casa! Pega outro no bomb, tá carregando! A porta, o bloco morreu. Ah, do assim. lado do galpão, do lado do montanha, se contar, teu pico. Tá, ah. pode pular. Um montanha, o streph é montanha, o me viu. Tem é um bloco no rádio, então. Tá Sim, ali. eu vi o glock e montanha. Montanha onda, esse agora. é o Mano, dois caras cara com 10 de vida, mano. Tem. Eles e vão fazer a gente gastar bomba, tá? Perto do céu. Mais um tem zoadaço. Pés, tem miolo. Boa. Mais um, mais, mais um. 2 mil, mais 2 mel. um, tá um mim. tem dar mel. desceu já de mais alto. desceu seu anjo? Pode não é pra bom Já desce, pode desço. Já Vou lá em cima da casa, tá? Tá. Vou casa. Passou, passou o safety, guys. Passou, passou. Passou. Os três, eu, eu, eu tenho quase certeza que tem os três. Tô mirado se eles ah, voltam. Porta, eles queria se eles. Eu eu vou, você, tá vou ajudar eu eles lá, uhum. Não, não, não. Não estourou não aqui não ainda. outro. Tô... atrasar. Eu vou jogar pra trás do tá tudo cash. tá aberto. cuidado. Terra 1, um, morto. Eles vão ter que faltar, eles viram dois. Mais um terra comigo. Mais um terra comigo, guys. Mais um terra. Outra do não, ele, ele pode descer, viu, Toco? Tá. Não desce, não. Se ah, se tá no teto. Me Nossa, subi na hora certa, velho. Tá bom. Nem quebraram desce, tá a, desce. Desce. Bola, tá. a, a quebrou porta. A quebrou porta. Porta. a Tem porta. porta. A smoke tá errada. Smoke baixo. Tem secret. Eu desci, eu desci. secret. Tá passando. Tô bom, tô bom, tô bom. Não sei quantos. Um ficou, um ficou, um ficou, um ficou certeza. Você Consegue esbocar, Bertinho? Não, já ter mais book já. Tem fora, guys. Um ficou não, aqui volta, pro velho. África, mano. Se desceu foi um só, guys. Eu com a certeza, não. Tá sem crédito, Eles vão voltar, velho. Com a certeza, velho. Tá, eu posso deixar, eu vou deixar passar galpão, tá? Dá pra passar vidro muito no time aqui, velho. Fugou. porta. Só bagou, só bagou, você que não comeu. Eu tô subindo na caixa. Já bagado. Vi todo, vou pro terra. Terra, terra, terra, terra, terra, terra. terra é, vários. Bem, bem. Casa meu, casa meu. Casa vou meu, Mais um terra morto. porta, porta, porta porta meado, porta meado, ah! ah! Tá? Tá. Nossa, Nossa, bem, é quebra a porta. Só quebra a porta, não entra Cola aqui assim. do fora, ou lá como? Né? parou e galpão outra. Tem? Uh -huh. Pode pegar. Bem, vou passar, flashback. tá? Botei mais um fora. Travei, travei. Mão um fecha face do Secret aqui. É, Daí tá, em por... casa. Não. Não, é meu. Tem um na vermelha, guys. Vermelha. Eu eu não, dois, dois. Dois. dois e um vermelho do fora. Uh -huh. Comando o caixão, o caixão. Uh -huh. o caixão, uh -huh. o o caixão. ele não, sabe, ele sabe. não, sabe, não baixo então. baixo caixão. Tá. vidro, Por fora. Eu tô aqui do terra, pode ter aonde então? e ataque, é vermelho. Pede tá? bang. É. Pode bagar. Eu vou fazer uma pop agora, tá? Pis. Tá. embaixo do cat, embaixo do Baixa de scout. Caixa morto. Baixo, que Quer, bate morto. Lá, bate Quer que... voltar, guys? Pra? Já volta rapidão. Pode vir não tá correndo, guys. Vai pela casa vocês dois aí. Ok, o terra. então. Ah tá, tô só pulando. 3, 1, foi. Foi Vou renovar a terra. Parei de mirar o e botar a o terra, terra, terra e duto é a meu, guys. Eu o Miolo. o Cat, Olha o morreu. o Também tô. Pode tirar o cara, Bartinho. Primeiro contato é meu. Tá. Ele vai salvar, provavelmente. É, provavelmente. Eu, eu, soquei, eu, eu, soquei, eu soquei. aqui, na ah, tá? direita, Vai rampa. um bomba aqui, o telhado, costas, -tira. morto. Nostra. Mais um. Morto, Nice. Boa.